Oi, pra, pra começar, começar, Exu não é, é o diabo. diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo E começa agora mais um episódio da Vida de E.O. Gente, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferenciado. A gente vai trazer aqui pra vocês o que candomblessistas realmente estão cansados de ouvir. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações do canal. É isso e bora pro vídeo. Pronto, tô foda. Acabei de acabar as comidas de Santo. Pode buscar as velas, tudo e vamos montar a mesa. O é, é... que foi, menino? O que, que é essa cara? É, é que a vela caiu. Finalmente peguei a lista do meu ouro Vou ver quanto tá, já que o homem do bicho já tá aí Oi, moça, eu, eu queria saber quanto ia dar essa lista aqui Ah, então, essa lista, tá na... o mesmo do ano passado Só vai ter uma diferençazinha, porque o ponto tá 50, tá? Ah, tá bom A ouro tá acabando, vou subir pra ver como tá a água Uhum. Ô do daqui a pouco os bichos vão estar subindo, tá? É o quê? Vamos Gente, vamos subir os bichos. São seis bichos. Uhum. Dá certinho, um bicho pra cada um. Vamos lá. Tá. Mas quem vai ficar com o pato? Então, aí você vai pegar o pano de orí, tá vendo? Vai colocar aqui assim. Aí você vai. Dá a, volta, dá a volta aqui atrás, né? Aí você vai pegar aqui em cima, você vai fazer só uma torcidinha Aí você vai pôr aqui, né? Mas na minha casa não faz assim não, na minha casa você tem que pegar e colocar... Então menino, mas você deixou raspar em sua cabeça? Tipo, perder todo o seu cabelo, cortar... Você não, não sente falta? Não, não, é... Eu tirei o cabelo, aí eu entreguei pra eles, aí depois eles me devolveram e eu coloquei de volta. Mas você entra pra essa religião aí, como é, né? Aí você tem que virar gay, né? Porque a maioria de vocês tudo é viado. Na verdade não, é que nossa religião no caso não discrimina nenhuma orientação sexual. Mas não precisa ficar se vestindo assim, desse jeito, sabe? A gente entendeu já a sua religião Ninguém precisa ficar vendo você se vestir assim Não precisa esfregar a sua religião na nossa cara E você não precisa ficar esfregando seu preconceito assim também, né? Na cara Pode guardar pra você Na Bíblia diz que a gente não precisa ficar louvando Deus Dando oferendas a Ele Vocês não louvam o mesmo Deus que a gente É que no caso, eu nem acredito na Bíblia E a nossa religião nem segue Então se pra você, se vocês não louvam a Deus A gente louva sim e peraí deixa eu te dar zoom porque eu tenho muito zoom Opa, tô dando mais zoom <risos> Atrapalhada. O homem do bicho já tá aí. O homem do bicho. Tipo, eu vou andar daqui. Lá, lá, lá, lá, É que eu vou te dar um zoom. Calma. Não me é pra beber disso? Não tem problema. triste. Não, eu não tem uma cara triste. Eu não tenho uma cara triste. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Agora. Não, <risos> quer? <risos> okay, eu esqueci a água. Vem é pra cá. Aqui. Não, pra trás. Ah, tá bom. Bom. Vai mais pra cá, peraí. Aqui? Aí. Ih, ó, minha mão deu um par Calma aí, você vai ter que voltar <risos> no tá meio do nada, minha mão. <risos> aí tá. Nossa, muito zoom, calma aí. Pouco zoom, tá. Não, é que no caso. Calma aí, eu tenho que Eu vou pôr assim só pra gravar a sua blusa que tá azul, pros outros não pensar que você é uma meu também. E. Não, claro. Eu não entrega que eu sou a mesma pessoa. Eu não tá mostrando, pelo menos pra cima. Isso. de É melhor dar <risos> mesma. É melhor. <risos> aí, precisa um pouquinho mais de foco na sua cara, porque senão vai aparecer um lugar que eu Não tá focando, no caso. A câmera não quis focar no caso. Tá bom, já focou